mm <laughs> Jornalismo, informação, opinião, humor, opinião, para quem tem pressa, o Meia Hora está no ar. Bezerra. Que sou eu, desde pequenininha, sejam muito bem-vindos. Quinta-feira já é dia 10 de janeiro, já se passaram 10 dias de 2019. Mais um Meia Hora no ar e eu já vou antecipando Desde Já, que é o último Meia Hora de, de, de 2019. O último Meia Hora nesta hora, né? porque segunda-feira nós vamos estar em outro horário. É, ajustando algumas coisas do formato, para que a gente consiga reunir mais gente, né? Num horário mais adequado. A gente vai explicando, né, Ed? Boa Isso, tarde para você. Adriana. A gente vai explicando nas redes sociais do Fabiano, do Fonta 83, como é que vai funcionar. A partir de segunda-feira, o meia hora. Boa tarde, professor. O senhor vai estar aqui com a gente também, segunda-feira, né? Boa tarde. Então a gente vai Você falou que era o último o último meia hora de 2019, <risos> 2019 neste horário desse jeito. Segunda-feira tem novidade, tá? A gente vai dizendo aos poucos como é que vai funcionar. E nessa quinta-feira, 10 de janeiro, é os assuntos que bombaram na Paraíba, na internet. Eu vou começar que eu vou ler aqui pra gente. A novela da Assembleia Legislativa, da mesa diretora, tanta, tanta coisa em jogo, né? o jogo do poder que realmente atrai tantos, tantas mentes e corações. O governador eh, João Azevedo começou, iniciou um tete a tete com todo mundo da bancada da base aliada para definir, para bater o martelo de fato. Quem vai estar nesse biênio que já está mais ou menos consagrado, que será Adriano Galdinho, né, professor? Parece que já existe esse consenso. É, mas principalmente, acho que o, a, a grande incógnita tá ainda. O que não se fechou, a equação que não está fechada é em relação ao segundo bienio, se realmente vai ser votado agora, quem vai ser, que acordo que se vai fazer. Então, o João Azevedo foi direto, para entrou no encampo para falar essas conversas pessoais, particulares, com os deputados para definir isso. Outra informação que rodou hoje, que tem muito a ver, que tem um impacto muito profundo na vida do pessoense, é uma recomendação do Ministério Público da Paraíba para retirar os camelôs. Né, das ruas do centro da capital é um problema histórico per, constante na cidade eu só queria emendar desde já a gente vai abrir discussão sobre isso tá desde já é se o Ministério Público da Paraíba também vai recomendar uhum. talvez cartas aí de para possíveis empregadores né porque não é à toa que apareceu tanta gente nesses né, últimos tempos Nesses últimos meses anos é nas ruas de uma pessoa. Temos 12 milhões de desempregados no Brasil. Outra informação de hoje é que é curiosa até, eu não sei se você está sabendo de alguma coisa de bastidor, professor, que vereadores da base aliada do, do prefeito é, é, Romero Rodrigues não foram tomar posse. Né? Aí tem uns rumores de que eles estão se desentendendo, são vereadores, inclusive, que deveriam fazer parte da mesa diretora. Há rumores que eles estão se desentendendo, talvez a... a, a... A presidente, né, a, a, a Ludgerio, como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Luz Neto Ludgerio, não, né? Não, não, meu Deus, deu um branco. Uh, Ivonete. Ivonete, oh, meu Deus. Deus. A Ivonete Ludgerio talvez tenha diminuído o quinhão deles ali da mesa, o poder de fogo deles. Mas também, me... na verdade, na verdade, na maioria das, inform... da, das declarações que eu vi... A queixa era, por que, que eu tenho que tomar posse no dia primeiro? Dia primeiro eu tava viajando com minha família, eu já tinha avisado, eu tinha um compromisso, eu tinha praia, eu tinha camboinha pra ir, não tinha porquê, entendeu? E Campina aí bem pertinho, campina, né? Campina, como assim chamar um campinense pra assumir alguma coisa, algum compromisso no dia primeiro, se a gente tinha que estar tá lá em João Pessoa, em Camboinha, em Cabedelo, no Beça, enfim. É. E. A polêmica nacional também bombou muito na internet, que todo mundo comentou hoje, foi a ida da presidente do PT, Glaise Hoffman, à Venezuela, para a posse do Nicolas Maduro. A gente começa por quê, gente? Diga aí, professor. Eu acho que pela do governador, né? A do governador, tete a Pode tete? Ser. Pode ser. Acha que vai dar Adriano Galdino mesmo? Era isso dizer. Qual é a aposta de vocês? Adriano Galdino no primeiro. E aí, professor? Eu também acho que... É, acho que ela está quando... sacramentado isso. Quando... É, Adriano já foi para uma reunião com o governador é, lá na Granja, ainda o Ricardo Coutinho no governo e já saiu pregando a unidade, pregando a necessidade de conversar, de definir essas questões, tanto com ele, com o Ricardo, quanto com o João Azevedo, né, que a época era ainda governador eleito. É, Adriano, acredito que já pav havia pavimentado ali a concordância né, do governador e de João Azevedo com a sua eleição para esse primeiro biênio da, da Câmara, da, da Assembleia, a presidência da Assembleia. Eu acho que a, a grande questão hoje é quem vai ser o segundo. Porque em, em, antes mesmo, mesmo né, nessa movimentação que houve envolvendo os deputados, que eles, essa movimentação inicial aprovou né, a... A separação né, da, da, das eleições acabou com essa uma, uma, uma, digamos assim, uma tradição inaugurada no governo de Cássio né, por, é, pelo ex-deputado estadual e ex-federal Rômulo Gouveia Rômulo era presidente da Assembleia e, era, e desejava ser candidato a, prefe, a prefeito de Campina Grande, mas é, não queria abdicar da sua permanência na, na, na presidência da Assembleia. Né? E, e acabou antecipando a eleição para lhe assegurar essa, essa condição. Então, isso encerrou essa, aquela tradição que sempre existiu de, das eleições serem feitas no início de cada bienio, né? É normal que seja assim, porque a gente não sabe como vai estar a conjuntura da Assembleia, por exemplo, daqui a dois anos. Uhum. O governo pode estar em minoria, pode ter acontecido alguma dificuldade, enfim. É, isso é bom para os governos é, porque, e é bom para aqueles deputados que estão... É, numa da posição base, mais privilegiada né? na, na, na composição da base atual como daqui a dois anos não se sabe exatamente quem vai estar lá o seu governo vai ter força suficiente para bancar o seu candidato né todo governador tem seus é, seus suas cartas na, na no bolso do colete então eu acho que o grande problema hoje a grande dificuldade mesmo é ver quem vai ser o, e a disputa está aí né eu acho que nós vamos ter disputa eu acredito que, que dificilmente João Azevedo vai conseguir, um, um, a não ser que faça um arranjo uhum. né, que seja benéfico aí para os nomes envolvidos. Mas como são muitos nomes, ou então o pessoal está se lançando exatamente para vender o passe por um valor maior, né? Quer dizer, Agora, Já, mais já cargo, tinha até mas... alertado aqui que assim. É... O antecessor do João, né, o Ricardo Coutinho, era uma pessoa que, é uma pessoa que tem um perfil assim, de comprar brigas e não abre nem para o trem. Ele quando diz, não, eu quero fazer isso, faz mesmo. E quem peitou acabou se dando mal, tanto é que assim, é, depois ele fez o que quis, ele emplacou quem quis, comprou briga com todo mundo e venceu. Então, é, talvez o, o, o, o João Azevedo esteja em teste. Talvez ele esteja sendo sondado pela sua própria base aí. Vamos ver se João é tão osso duro de ruer quanto o Ricardo. Vamos dar uma testada dele para ver se a gente consegue passar alguma coisa e ver se ele tem mais flexibilidade e tal. Nesse caso, acho que é muito importante que João Azevedo ganhe, embora não esteja nada em risco, porque, veja bem, se não for Cida, que aparentemente é a preferida dela, mas for um, um Ricardo Barbosa, se for, enfim, qualquer outra pessoa, um Jová, é da base, né? São pessoas que fazem a composição de apoio político mas, ao mas governo. Mas aí, tá, aí tem uma questão que eu acho que é importante, que talvez tenha a ver com o, a sucessão em 2022, né? Sim. Ou seja... É, por exemplo hoje Cida é um nome da estreita confiança de, de João de, de, de Ricardo de principalmente Ricardo, Ricardo hum. né? então é, assegurar o nome de Cida hoje é, é para João acho que não faz faz pouca diferença mesmo assim como governador talvez até é, um, um nome é, que não tenha esse vínculo né uhum. assim, mas bom não, Sim, mas, que não seja tão ricardista, que não seja tão ricardista. Então, eu acredito que... É, porque, por exemplo, em 2014, logo após a reeleição de Ricardo, né, a, a, foi, o, o acordo que foi feito era na, na, na recomposição da base. O PMDB, hum. o PMDB tinha perdido, Gervasio Maia... Tinha saído da eleição, venceu a eleição para o deputado estadual de pelo PMDB, PMDB. Né, não tinha apoiado no primeiro turno Ricardo, e é, o acordo foi feito para a composição dessa nova base política de Ricardo, na Assembleia. Né, e aí os maranhistas remanescentes do, né, do, do, do, da derrota que, do, para o governo do Estado, né? Arrumaram as malas Arrumaram e as foram malas para e, o Jardim Girassol. Não, não viram nenhum, mais nenhuma viabilidade, realmente não tinha. A eleição de 2018 demonstrou isso. Demonstrou isso. isso. É... Acertou quem Acertou foi, né? Acertou quem foi e ali... É... Porque a base de Ricardo é hoje o quê? São ex-tucanos... Né, Ex-maranhistas. Ex-maranhistas e o pessoal mais próximo de Ricardo. É o caso hoje de Cida, é o caso de... Estela. Estela, né? É... Enfim... É, é... Eu acho que o que está em discussão, eu acho que quem, quem tem mais a perder nesse embate é o próprio Ricardo Coutinho. Né? Assim, é, é óbvio que João, nesse momento, está alinhado a Ricardo, mas, assim, a gente não você sabe era... o que, é, o que, é que vai sei, acontecer. Que você né? Daqui acha que. A, a, a com poder anos. não tem amizade, não. Não tem amizade que se sustente. É, e em acho 2022, que... João há de querer. Influir no resultado eleitoral Adquirir sua reeleição é. Adquirir Bom, o, ter o, o uma autonomia fala, Fabiano, Um tamanho político Fabiano diz aqui, né, já repetiu algumas vezes Que o acordo já está feito O acordo entre Ricardo e João Azevedo Eu acredito que, que sim, talvez né, né? Porque obviamente que O, o sacrifício, vamos chamar assim de Ricardo para eleger João foi realmente grande, ele abriu mão, né? Ele abriu mão, ele, abriu mão, uma... ele poderia ter um do Ele Senado. poderia ter deixado João, deixar João, João lançado, seria candidato, mas uma coisa era João candidato com o apoio do governo do estado, outra coisa totalmente diferente era João candidato do é, governo com Lígia do, do Feliciano. Do governo com Lígia Feliciano, que certamente seria candidato à governadora, a governadora. Talvez até com apoio da oposição. <risos> Exato. Né? É, e é Cássio, aquela turma toda, não tenho menos dúvida. Lígia assumisse, no outro dia, Cássio e a turma toda estaria não, batendo a E aí esvaziaria apoio, a candidatura de João né? E aí, João, dificilmente, poderia vencer. Ricardo fez vencer, mas, né, desistiu, abriu mão, de uma, abriu mão de uma boa candidatura. De uma eleição praticamente líquida e para o Senado Federal. Então, eu acho que Ricardo, obviamente, fez isso, sabia do sacrifício que estava fazendo, né? Além disso, teve uma perda muito forte por conta da eleição presidencial. Caso Haddad ou mesmo Ciro fossem eleitos, é, Ricardo certamente teria um, um, uma presença assim, no, no, nesse, nesse governo, né? E agora Ricardo não tem nenhuma coisa nem outra. Então, eu acredito que se é isso mesmo, se esse acordo já foi, que foi ratificado em 2018 para João Azevedo ser o governador já, pressup, já pressuporia a, a, a candidatura de Ricardo em 2022, eu acho que é, é uma exigência, provavelmente, de Ricardo que, que seja um nome de e aí, a confiança e confiança. E aí, a máxima da sedução do poder vai estar... Tá ao longo desses quatro anos, especialmente no último, né, no, no último ano do governo de João Azevedo, vai estar em prova, né, porque diz que com é. de dinheiro, de poder e você vai ver realmente o que é o ser humano. Quem é que está por trás? Do é essa é, é uma questão. A gente está especulando, obviamente, em função até de situações pregressas né? É, nós já não. tivemos casos é, piores. Que, nesse caso, nós, nós, nós estamos analisando o futuro ainda. Mas que poder, pai, né? trai, nós filho. Nós tivemos, por filho exemplo, ca, pai... casos aqui, vamos re, só vamos rememorar aqui, casos como, como por exemplo, o ex-Mangueira, é, é, Carlos Mangueira, é, era vice de Wilson Braga, foi eleito, o Wilson Braga tem sido eleito em 88, o Wilson Braga foi candidato a governador, é, ele assumiu a prefeitura. Logo após a derrota de Wilson em 90 para Ronaldo, ele aderiu a... a, a, a é, Não, o próprio Ricardo a, a, a Ronaldo tem esse histórico, né, o que aconteceu entre ele e o Luciano Agra, Agora, falando de poder... Vamos continuar na seara política Você é de que passa o dia inteiro nas redes sociais E viu muito falar da Glaise Hoffman hoje Sim. O que é que o povo na internet está dizendo? Qual é o resumo dessa ópera? Condenando muito a Glaise? A galera hoje estava condenando muito A postura dela ter ido à Venezuela né, Para prestigiar a posse aí do presidente eleito a Gleice fala que a gente não deve tratar o está o país assim, dessa forma, como o Jair Bolsonaro trata, né? Diz que, na verdade, a... ela evitou falar sobre a ditadura que o país enfrenta, mas, segundo ela, a gente tem que prestigiar, assim e ela foi fazer o dever dela contra a eleição de Bolsonaro, segundo ela, né? Aí, Nicolas Maduro assume e trata de dizer o seguinte, olha, a Venezuela... É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E hoje mais ainda, né? É. E é alvo de uma campanha sistemática, de um bombargo, de um bloqueio, de um cerceamento, assim, nos níveis que os Estados Unidos fez década de 60, Sim. 70, com Cuba. Aí segue, né? Em larga medida fazendo até hoje. Quer dizer, a Venezuela, é a legião de retirantes, as pessoas passando fome... É, tudo isso acontece em função desses embargos, de todos esse, esses boicotes econômicos vindos a partir, orquestrados a partir de Washington para tomar o petróleo que é que eles conseguiram facinho. Né? Um o o que... petróleo do petro-saldo já não pertence mais aos brasileiros, faz tempo. Lá na Venezuela, Nicolas Maduro peita. Agora, e eu entendo, óbvio, né, que existe toda essa, essa orquestração Econômica, política, para que se tenha acesso ao petróleo da forma mais barata possível, ao petróleo da Venezuela. Mas como explicar toda a pressão que o Maduro faz, por exemplo, os fechamentos de redação, a opressão na rua, a polícia desarticulando a oposição. É em larga medida um, um, um, um governo autoritário, né? E assim, a, a ida de Glaze lá, não, assim, não dá panos para as mangas, principalmente nesse, bra, nesse Brasil é, é, de hoje, é, que é, é, é um tema... O PT está mal comunado com a é, A Venezuela hoje, é na América, é mais ou menos o que foi Cuba na década de 60 e 70, é mais ou menos tratado pela mídia... Sim, é, no é uma Brasil, ditadura de como, esquerda. como se fosse uma espécie de inferno na terra, né? É... E, claro, a Venezuela é um... é interessante notar isso. Não, o governo, todas, todos os procedimentos adotados pela Venezuela, nós estamos... É... Por, por conta exatamente dessa, dessa polêmica que existe, que é, não, não há... Virou até praga. Né? Vira, Exato. vou pra falar da Venezuela... Não, é... vai Venezuela. não é, tá na campanha eleitoral a gente escutou Venezuela. muito isso, né? A respeito que, tipo, isso. se o partido a ganhar, é, aqui vai virar a Venezuela, Mas veja, né? A Venezuela é um governo condicional. É, não há... É, por exemplo, a imprensa continua funcionando, aberta livremente lá. Sim. O, que, o, que, o que aconteceu na Venezuela foi que é, o governo, inclusive, agiu dentro da lei e não renovou a, a, a, a autorização né, para o, o, o sistema Globo de lá, que inclusive é Globo Sim. Vision, né, que é um, uma espécie, um grande rede de TV, grande rede, meio de comunicação que controlava, o governo simplesmente não, não renovou, exatamente com a, com a argumentação de que... A Globovich na, na, na Venezuela foi uma participante ativa no golpe que depois, por três dias, Hugo Chaves, né? É, e esse fator acabou sendo um, um argumento, inclusive, acho que importante. Ah, mas há um aparelhamento né? efetivo mas, do veja, Estado o... em relação a suprimindo a liberdade de expressão, direitos. Não, vírus. mas não há essa restrição. Todos os veja a oposição na Venezuela. Nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo lembra, porque a cobriu-se com você muita. Você acha que a Venezuela, você acha realmente que a Venezuela hoje não funciona no regime ditatorial? Não, acho que não. Não há. Os partidos funcionam, a imprensa funciona. O parlamento funciona, o que existe é uma disputa é, de, pelo poder, né, uma disputa que envolve hoje a Venezuela, o maior país produtor de petróleo do mundo hoje. As reservas de, de, da Venezuela se tornaram, nós temos o pré-sal, o pré-sal representa 10, 10%, menos de 10% do que as reservas de, de, de petróleo da Venezuela hoje, né, então é, a Venezuela, então o que está em jogo também e as, as, as classes os, as, os proprietários, a mídia é um vínculo histórico com, com, com os, os Estados, Estados Unidos, Unidos né? então a gente não pode, gente, claro que eu não estou aqui elogiando, estou Sim. defendendo o regime Nesse ponto, eu tô, estou tô apenas afirmando que há um, um, um esforço de tentar demonizar o governo venezuelano, por exemplo, né, como se aqui no Brasil nós tivéssemos, nós fôssemos um modelo de democracia. Né? Ou, ou, ou, então, nós, e nós não somos esse modelo de democracia, nós acabamos de vivenciar um processo extremamente é, danoso para o país, né, uma quebra institucional, uma, uma ruptura institucional quase, que, que depois de uma presidenta eleita, simplesmente porque não se reconheceu, não se, o resultado não se queria, é, da, a continuidade do seu governo. Né? Nós até discutimos essa semana aqui, não, a discussão é... sobre, fizemos a discussão sobre o, os, os crimes que levaram, o, o, o crime que levou à deposição de Dilma. Não, então, é, é, uma coisa que se questiona, que a gente compra muito esse discurso... É, a precisa gente precisa primeiro... É, a recomendação, no caso da Venezuela, e é qualquer outra situação, é se informar direito, né? o que, o, é sobre o que, é, o que são as instituições, como funcionam, porque qual, o filtro que, que, que nós temos em termos de informação na Venezuela, não, não é meu caso, porque eu procuro buscar outras, outros, meios, outros né? meios de comunicação, outros sites, outra, né? é, é, é, são as grandes meios de comunicação que são absolutamente com anti-Venezuela, é. anti-Maduro, é, anti-Chavista. Eu não tenho né? a menor dúvida que boa parte de todos os infortúnios que a gente vem sofrendo de 2015 para cá tem relação com o petróleo do pré-sal. Né? Claro. Havia um acordo as petro... e, e, e as, pet... as grandes petroleiras ganharam isso. É... Aí, os Estados Unidos, por exemplo, ele... ele vende muito esse discurso de que a Venezuela é uma ditadura, não se pode negociar com a ditadura. A OAS emitiu, inclusive, OEA. agora, a OEA emitiu agora há pouco um. Uma, um comunicado informando que não reconhecia a legitimidade do governo né, de Nicolas isso. Maduro. Mas aí, esse mesmo Estados Unidos, ó, é só para a gente parar para pensar, né? Já vamos fazer assim, somar um mais um. Esse mesmo Estados Unidos tem a Arábia Saudita como grande parceiro e é uma grandíssima ditadura. Apoiou as ditaduras não, da América Latina todas. Donald Trump se calou. E questionou, inclusive, as investigações feitas pelos própria a, a, a, organismos internos, é, que viu fartas evidências de que o assassinato daquele jornalista é, é, turco, turco, árabe, né? árabe no na, caso, na, na, na, na, dentro na da embaixada turca... Na, na, turca a, da Arábia Saudita na Turquia. Na Turquia, exatamente, que, que, que foi a mando do príncipe herdeiro. Isso. Exatamente, então, assim, dizer... todo mundo, o mundo inteiro chocado, vendo as evidências muito claras de que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita mandou assassinar dentro da embaixada turca um jornalista que fazia críticas a seu, a sua, a seu governo. E aí chegam essas evidências todas em, em, em, em Washington e não, não não vi nada disso inclusive o príncipe herdeiro passa a dar cantada na, na na primeira filha na Ivanka eu quero essa loura tal tem um negócio deixa a escolha para Arábia pode ser ditadura. exato a Arábia a Arábia Saudita é uns um países que em termos mais um regime de mais fechados, fechados do mundo, e duros não é só mundo. não é só em relação ao problema democrático lá vocês é um estado absolutista um estado que sequer adotou ainda o modelo de, de democracia que são, que, que, que durante, depois da Segunda Guerra, principalmente, é foi, é, digamos assim, o que orientou a, a, a construção dos Estados Nacionais no mundo árabe. né Você vê o caso, por exemplo, os Estados Unidos invadiram o Iraque, é, derrubaram o governo de um civil, né? era, era, era também uma ditadura militar, né? assim como o caso da Síria, que os Estados Unidos tentam uhum. derrubar o governo. São governos civis. É, que não que não se dobram ao, aos grupos religiosos, né, no, tanto no Iraque quanto na China, na Síria, mas que, que que os Estados Unidos não, não que mais que são não são aliados os Estados Unidos, no caso o Iraque era, o Iraque era, foi aliado americano, né, Foi na guerra do Iraque do Irã contra o Iraque, os Estados Unidos apoiaram o Saddam Hussein. Aliás, um nome que é abominado hoje, é, é, que é Visto como demônio também, que assassinado, que é Osama Bin Laden, era um aliado dos Estados Unidos. Estados Unidos Sim. Né? Então, veja, a gente precisa Não, sempre. Quer ver outra ver. coisa? O, o outra Egito vida... tem uma ditadura militar fortemente. Aliás, o Egito tem uma ditadura militar. O povo foi às ruas, derrubou a ditadura, elegeu um, um, um presidente né, com, com, uma, com um vínculo muito forte com, com, as, com os outro, grupos outro, religiosos. Outro, outra nação na, na mesa e foi derrubado por um golpe militar e continua lá uma ditadura militar. China é, em larga medida, uma ditadura comunista. Isso Não é o tem problema. Que eles, que, que eles se refere. É. é. é. Partido então, assim, al... né? há ah, um. gente, é... é lógico que dói na alma ver, por exemplo, eu vi aquele vídeo do Nicolas Maduro comendo um bifão e a maioria do, da, da população está passando fome, está vindo para o Brasil, para a Argentina, correndo, porque tem... passa fome. Mas é óbvio que existe é... a Venezuela, é assentada em cima Exige de uma reserva também... riquíssima de petróleo, não se dobra. Quer realmente dizer assim, esse aqui é meu, eu não dou, quem quiser que compre e compre caro. E aí sofre todo um tipo de cerceamento, de bloqueio, de boicote financeiro, político, ideológico, via imprensa, então se demoniza demais. Um dos Lembra. problemas da Venezuela é o mesmo, mais ou menos, Cuba. só é, Cuba. Só que, é só que Cuba. no caso da Venezuela, em relação à dependência dos Estados Unidos, né, porque até o governo de Hugo Chávez, a Venezuela... Aliás, a Venezuela é um, é um país dos poucos da América Latina que tem uma longa tradição democrática. Né? É, então, é, só com, com, com o chavismo, que fez um governo é, que priorizou os pobres, inseriu os pobres a venezuelanos na democracia tudo lá todas as mudanças em termos constitucionais e mudanças na eh, nas, nas instituições da Venezuela foram feitos com eh, com através de, de plebiscitos né eh, enfim eh, eh, se você não, o, o chavismo se identificou com uma, um modelo de democracia que consulta o povo lá todas as mud nenhuma mudança inclusive as, as mud Referendos. Sempre, sempre através de referendos. A Venezuela tem mais referendos do que os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem muito, né, o uhum. povo participa muito, não só elegendo, mas participa de mudanças na legislação tudo mais, através da, da, dessa legitimação nas urnas. Então, a Venezuela é, pode não ser o modelo de democracia que o Ocidente, em geral, tem como, como modelo, né? mas é um, um novo modelo, uma nova experiência, só que é o seguinte... É como, é como é o povoão é um organizado, só que é um modelo organizado, um modelo que parte das comunidades com, com, suas, com sua organização claro, que política que, que, que Maduro, e aí é isso é sempre inconveniente por que que porque a não construção consegue... de maioria é diferente na sociedade. Tá. O mundo precisa de petróleo, acho que é um dos, é de uma, um dos bens de consumo né, mais necessário do mundo. Como é que ele não consegue traduzir esse dinheiro? Dizer, Não, agora é porque ele tá é o seguinte, o principal, barril... o principal consumidor de petróleo da Venezuela eram os Estados Unidos. Aquilo que eu dizendo, a Venezuela, ela tinha um, tem um modelo todo assentado o petróleo. Como tudo era Quase tudo era importado dos Estados Unidos, a elite venezuelana, em termos econômicos, não se preocupou em, em, dar uma, em, em complexificar, em dar mais. É, na, com a, com, em mudar a estrutura da, de, de, da indústria venezuelana. Então, um, é um país como Cuba também. Por que Cuba sofreu tanto depois que a União Soviética faliu? Porque tudo que Cuba precisava, em termos de industriais, de produtos man de manufaturados, etc., era tudo importado da nossa Soviética. mas a gente está falando, tá falando de petróleo. Petróleo é tipo assim, na história atual da humanidade... Mas você tem um bloqueio petróleo também. Petróleo é a água mineral gelada no meio do deserto. Você tem um bloqueio também. Então, você, são você poucos vai países... Ter uma hora, mas é, vai ter uma hora que a Aí veja, vai veja, o Brasil, é? o erro do Brasil é o seguinte... O erro brasileiro é ter um mercado na Venezuela, a Venezuela precisando de, de, de produtos. Precisando... Por que, é que o Brasil tem que se meter nisso? Por que, é que o Brasil tem que. Tem que... É, a, a, o Bolsonaro vive repetindo Que a, a, a política diplomática Não terá um viés ideológico não, mas quem, Isso é óbvio. tipicamente uma atitude ideológica Porque você desconhece os interesses Comerciais que o Brasil tem né, com, a, com a Venezuela E esses interesses comerciais São, fortes, são fortemente é, atingidos O Bolsonaro estão sendo, vem né? da ideia que ideologia só existe de esquerda né? É, a ideologia então, de direita Você acha que existe. o empresário está preocupado Se vai vender no, no mercado Governado por um, por um governo de esquerda ou de direita né? uh, não Ele não quer não. vender é? Vamos é. para fake news do dia a gente Fake news do dia, gente... você que é o homem da internet O <risos> que aconteceu aí? Adriana, você acredita que o fake news do dia Foi uma lutadora que temeu a prisão Você sabe o que aconteceu? Ah, sim. Uma lutadora chegou a temer a prisão dela Pois é, a lutadora brasileira Paulina Vieira Virou assunto nessa semana Após ter reagido a uma tentativa de assalto E mobilizou o assaltante No Rio de Janeiro Cadê ela? Tá aí Apo... a imagem dela? Tem imagem dela aí, ela é fortora? Ela, ela, é ela é fortinha, fortinha, né? fortinha ela. Olha só é tá lutadora, né? É lutadora. Tem nada toda aí. É, o episódio Bonitona, levou. Né? Ela teve um grande susto, viu? Ela foi assaltada? Te, foi uma tentativa de assalto. Quando ela se deparou com o assaltante, ela imobilizou ele. Ao se deparar com a notícia que ela poderia ser presa por pelo, um pelo promotor de justiça, ela teve sua prisão supostamente praticada por um crime tipo de lesão corporal. Segundo aí o que dizia que poderia levar à prisão dela O texto viralizou nas redes sociais e atingiu quase 20 mil compartilhamentos no Facebook Segundo a publicação, a lutadora poderia pegar de 2 a 8 anos de prisão A notícia é falsa e trouxe uma série de problemas O boato chegou até a sua família que mora no Pará A mãe Marley e a sua irmã Paula tiveram uma crise de desespero e chegaram a passar mal Demorou dois dias até então para que tudo fosse esclarecido e não passa de uma fake news desmascarada. Óbvio, né? Olha só, o que você... Aquilo que a gente tava conversando ontem, que a fake news, né, professor? Pode levar as pessoas... No caso da mãe e da irmã aqui, que teve que parar no hospital, ficaram totalmente deprimidas. Então, quando você espalha fake news, você não só tá... É, é por isso que eu disse a você que Mas existe... Agora, você é o cara... <risos> Que passa o dia inteiro. Que horas que você vai trazer aqui para mim, Gabriel Diniz? Ah, a gente tem que trazer. O, o nome dela é Jennifer. Por isso que eu pergunto. o você. Gente. O nome dela é Jennifer Adriana Bezerra. Gente, viralizou. Viralizou. A gente Quantos pode... milhões? Ele tá hoje na, no, no, no, no... É número um de Spotify, das maiores plataformas de streaming. Deixa aqui a sugestão para no próximo programa, que já meu vai Deus, ser o meu dia. agora tá assim. Gente, olha, se você puder, se você puder se abster... Do nome dela é Jennifer, faça. Não, é o nome do carnaval, não, Adriana. Por, não, porque é o seguinte, <risos> esse um aqui tocou, e lá pelas tantas eu tava escrevendo. E... Mas, se você entrar, Gente, se você Deus for nas olho. redes sociais, professor, hoje o que você vai ver é isso. Olha, a pizzaria, uma pizzaria aqui na capital, é, criou de última hora uma pizzaria chamada Jennifer, que é justamente. Não, Jesus. Não, <risos> o Gabriel Diniz, que, que não é paraibano, ele é paraibano porque vive por aqui. Ele é adotou assim, a Paraíba. de Paraiba. quando esse moderno passar, pronto. É? Né? Não, mas o cara tá com 6 milhões de seguidores. Não, para ele é, é, é, é o autor da música, é? é o Então, para ele é bom, porque talvez ele não tenha outra... Não, outra ele, boom, ele já faz sucesso, tá? sim, mas nunca sucesso, disparou forró, uma música tal. como nesse... Não, mas assim, aí eu tô a gente, falando... Não, você não, contratá a gente, Essas você coisas é, me é, dão uma... tanto medo, a gente tá falando assim... Ele lança esse negócio, aí em 48 horas, 6 milhões de pessoas viram. Ou mais? Quantas? Ou mais, porque na verdade, a música, ela já foi lançada no mês de setembro. Aí acontece que a galera, a pessoa de outras regiões do país estão escutando a música agora, e ela virou um hit na internet, e tá todo mundo... E, é claro e você? Do... E é, e é e pra isso isso também? também não é feito ao acaso, né? não, não Nós não temos não é. o carnaval, essa música deve ser Existe, principalmente, exatamente. vai ser um hit de carnaval. Ou pode, ou pode ser um hit do verão. Mas campeonato. é o povo que escolhe. Exato. Esse é o mistério, é o povo que escolhe. Sim, mas é, é, é escolhido, mas há uma indução, é digamos assim. Ela é horrível. Né? Jennifer é horrível. É uma... Jennifer é horrível. Mas é a menos que você esteja na lua, pega uma carona pra Marte, infelizmente, até o carnaval, não, mas aí... você vai conhecer Jennifer. Não, mas aí o que, o, que é, o te prepara porque uma praga no juiz da gente não sai não sai é um negócio. Mas, mas, gente, a música do Carnaval, ela é sempre escolhida assim, ó, o hit que tiro foi esse, né? Que foi da Jojão Todinho do ano passado, aí depois viu a música Envolvimento com MC Loma. E daí vai, o hit e é, é, o hit é, é outra, isso, gente. o hit é isso. Agora é a música do Carnaval, Adriana, a gente tem que aceitar e pronto. Não, eu sei, nossa, o nome dela é Jennifer. Ah, a gente <risos> tem deixar a sugestão pra a nossa produtora Mariana net. trazer amanhã, né, no Bombom na Net. Ah, por favor, Ai, Jennifer, meu Deus. Jennifer, amanhã no Bombom na mas Net. Mas o que, tem outro vídeo que rolou hoje, você tá com um vídeo aí? O que é que é Bombom na, na Net, De vamos Uns caras esculhambando os nordestinos de roubamento. Vamos ver o vídeo a gente é? comenta aqui. É Uns caras tão idiotas, porque assim, eles. Aqueles velhos discursos xenófobo Na verdade, a hashtag Eu Amo Jampa. Eu amo Jampa, perdão. Eu amo o Nordeste porque bom, bom é nas redes sociais nessa quinta-feira. foi Isso, é justamente uma reação a respeito desse. Tem como saltar aí? Saíram produção? pra tomar uma cerveja, destilaram o ódio com o nordestino. Eu não tô ouvindo, não. Graças a Deus, ele vai excluir os nordestinos do grupo, ele já acabou de me mandar um WhatsApp pessoalmente. Ele falou que é o seguinte, agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre, esse pessoal de, de Roraima, esse pessoal de, do norte. Aí o Pito sabe o que tá falando. Vou falar, vou falar, vou falar. Essa galera do Nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o Sudeste produz, porra. Exatamente, a gente tá cansado de produzir e essa mula, aí vai lá, vai mula, aí vai não sei o que, não tem água, vai aí vai não sei aí, o que. Aí compra um jumento, é, compra é. um jumento, o jumento pega, não tem não sei o que. Cerveja, final de dia, bazinho com amigo, aí liga um celular, claro que vai dar merda, né? Olha, o que me chama mais atenção nesse vídeo aí é que eles dizem o seguinte: gente, se, olha, se você beber, não grave. Vai beber, não grava. O Bendito não bota no modo gravação. Beleza o que eu lá, acho mais interessante, Adriana, merda. é que eles dizem assim, no, no texto, no, no vídeo. Eles para pra vocês, nordestinos, pararem de gastar o dinheiro que a gente produz aqui no Sul. Como assim, gente? Não, na verdade, Falta O que mais enorme. chama a atenção aí é que ele acha que Roraima é no Nordeste. Sim. Eu tô tão interessada, no nível intelectual desses caras, eu tô tão interessada na opinião deles sobre o Nordeste. Olha, eu não sei nem por isso ainda provoca raiva, professor. Lembrar também que a eleição é um bando de jogos, Professor, né? toda, toda eleição nós já tivemos, né? Tivemos já desde, assim, a, obviamente provenientes dessas declarações do Centro Sul. Né? Uhum. Nós tivemos é, aqui, várias jovens que se manifestaram pelo Twitter, Facebook, atribuindo, no caso, as derrotas dos seus candidatos. É o Nordeste. Ao Nordeste, os paulistas, né? Serra, Alckmin, é, Serra em 2002 e 2010, Alckmin em 2006, Aécio em 2014, né? Bolsonaro carioca agora em 2018, uhum. né? Todos eles atribuindo ao Nordeste, e não é verdade. Não, dizer, e tem uma o coisa, é que mais me assusta. É, Dilma, por exemplo, 2014 ganhou no Rio, ganhou em Minas. Né? Mas no caso, é, a gente tem então agora teve... um componente que é mais realmente assustador, porque, assim, é... Quando é o eleitor e gente assim desse, desse, desse naipe, desse nível, né, que não sabe nem que estados compõem a região nordestina, vá lá. Eu nem, eu nem me interesso por isso, na verdade. Agora, o que me preocupa muito é o presidente eleito dizer, os governadores de esquerda do Nordeste, eles não me acham, eles não acham que eu sou o presidente deles, aí isso dá medo. É, o próprio Júlia Lemos diz, abriu o bocão dele para dizer hoje não, o, enquanto o Bolsonaro tenta fazer uma faxina no país, João Azevedo brinca de, de, de fazer resistência os governadores ah, que de deu estão... que não foi convidado né, para participar de nenhuma reunião não, ainda disse que foi, que não tem esse negócio não, tem de convite convite formal, não, não. teve convite é. formal enfim. É, o, o que me realmente preocupa é que o o que me preocupa é, é que Casa institucionalmente Guana, né? já é eleito na cargo de presidente com a sua canita bica Cheia de poder, cheia de tinta na mão O presidente olha pro Nordeste E porque não teve maioria aqui Não fez governadores aqui Diga, não, aquele ali não pertence ao Brasil Eu não tô sob Eles são independentes Aliás, vamos ressuscitar, né? A onda? Olha. O Nordeste ficar independente? Sim. É olha, vamos chamar Praga para ele, pra ele ver Ai, Praga! Não, não, não, não, não querido Vem, Você praga. chama não, que eu tava só esperando liga que vocês querem mais rápido do que imediatamente, é, eu tava só esperando, o Você ah, que vocês desejam, olha, eu vim só jogar uma praga, no que, nos nordestinos? não, na prefeitura municipal de uma pessoa, vixe, meu Deus, pelo é? amor de Deus, ajeita a situação dos Camelô, meu filho, dos meninos que trabalha, hum. porque olha, enfrenta aquela loja lá, C8A, aquela loja, ali, C8A, C8A, é lote, Lotado, lotado, vende camarão, caju, castanha, chip da roça, chip, chip da tinta, vende tudo. da Tá pior, <risos> mas não tá vacas com as coisas de bezerro, não, não. Lá está vacas com ser Ó, ah, eu acho interessante que as pessoas, assim, é lógico, todo mundo tem direito Precisa de Precisa trabalhar. As, a, as calçadas têm que estar desocupadas. Exato. Isso é no nosso mundo ideal. Exato. Agora eu acho interessante o Ministério Público baixar um ofício comendo, tirar todo mundo, passa o rodo. Cara, é não óbvio não. que é, isso é um fenômeno. Mano é bom demais, né? É. Então, como é que se resolve isso dentro de gabinete? Porque é óbvio que a, a invasão das calçadas, a invasão do, do, do, dos camelujos nas ruas, do centro, é reflexo hum. direto. Da crise social, né? Da crise econômica, social, do nível de desemprego. Óbvio, a gente, não vai, a gente vai fazer o quê? Não tem emprego. Você vai vender água, você vai revender a tapioca, o chipatinho, o, o o caju. Chip o caixão, da oi! 3 a 10. <risos> Olha o cremosinho, Olha. é por qualquer um, cara. Caraca. Por quê? Até o óculos, porque. O óculos, aí. O óculos. Como é que vende o lá? Adriana, sim. A risada política do dia. Sim. O tal do presidente da Apex, né? Apex, lá da Associação de Exportação não sei o quê, do Brasil. Sim. A primeira baixa do governo do Bozo. Sim. Sabe hum. tá por quê? Não. Porque o rapaz não sabia falar inglês fluentemente. E yeah. é? É, mas vai acabar. <risos> mas Bolsonaro sabe? Não, tá também. Não, claro. mas porque o é problema é que, que, que o cara lida que começa, não começa a começo exterior. É, o mesmo é, é. que ah. a Ué, o cara lida com o começo exterior, ele sabe falar inglês fluentemente, mas vai acabar. lida com Isso vai acabar porque ele foi inglês. visto lá na Codisma fazendo na inscrição. <risos> É porque, assim, também, Bolsonaro não sabe, né? Lula não sabia. Não, mas o ele... inglês da Dilma é triste. Não, mas aí não está cobrando o presidente da República, não. está cobrando de alguém que vai assumir um cargo, que lida Sim. com o comércio exterior e que, obviamente, precisa pelo menos falar inglês. falar né? inglês. Não dá para ser alguém... Deixa eu só totalmente... ressaltar a informação sobre o ambul... os ambulantes que Praga trouxe aqui, no... agora na Praga do Dia, sobre a polêmica que aí o Ministério Público da Paraíba pediu a retirada Eu quero saber, saber se ambulantes... Praga vai dar emprego para os ambulantes. Eu acho que eles estão ali por quê? No centro de uma pessoa. Mas deixa só... É bom Gostoso no verão de João Pessoa, tá debaixo do sol a pino, tentando vender caju, manga... Fala, por favor. É, O procurador João Geraldo pediu para que a Prefeitura de João Pessoa tomasse medidas administrativas, tá? E que o prazo vai se encerra no mês de agosto, de abril, perdão, e que eles tomem medidas administrativas, né? Para depois, quando chegar o prazo final, não tirar os ambulantes lá como se fosse qualquer coisa, né? Porque são trabalhadores, estão no lugar indevido, inapropriado, né? Mas eles são trabalhadores, acima de tudo, também estão querendo ganhar seu pão, né? Na verdade. Então, o procurador João Geraldo... Esse negócio se resolve, Geraldo, a resolução você... disso é, já não... vamos gerar emprego? É, Vamos mas fazer... também é preciso, é preciso que haja disciplinamento também da ocupação da, dos espaços públicos, né? É, é óbvio que, que não, não, não se pode dar um tratamento de violência, pela violência, é, para esses casos. Mas, é obviamente, que a, que a função da prefeitura é disciplinar. Né? Ah, um Cícero fez um trabalho pra, pra, quando pra, fez, Montou os shoppings populares Coutinho, né? Funcionou, o Ricardo veio também e tal. É... Só que assim, o, o ressurgimento Está ligado ao que está acontecendo Economicamente no país, óbvio A né? gente é, pode sumir com os caras Da rua assim Eu acho que a, o, Lá da, do, do, do, da, da, do centro administrativo Municipal, acho que o, o prefeito Tem que olhar Nessa flexibilização, poxa, a gente está num, num país de 12 milhões de desempregados. As pessoas precisam ganhar o pão. Eu acho que talvez tenha isso, sabe? Assim, Peraí, deixa os caras se virarem, né? Óbvio que não é agradável para quem está transitando. O Ministério Público também não só alerta lá porque eles estão no local, no local indevido, sabe, professor? Eles alertam também que corre risco a saúde, a segurança, a integridade física das pessoas, entendeu? Não é só a questão de você estar no local inadequado. É, um, é uma série de fatores, né? A questão de saúde também, porque sabe que na, ali no espaço existe é, situações adversas, poeira, entendeu? E eles vendem de tudo, né? Do, do, do objeto à alimentação, à refeição também. A última de hoje, para a gente ir embora... Deixa eu é. trazer só duas interações rapidinho do, favor, do povo que tá aqui Estão perguntando pro Fabiano aí você vai dar essa explicação ah, Então dizendo aqui para você deixar eu falar Ah, desculpa Eu sou, porque assim, eu, eu, eu assumi aqui É, no tá, lugar a Fabiano, de Fabiano, tá vestida de Fabiano, literalmente Exato, e aí, entendeu, Fabiano é desses Aí eu acabei sendo dessas também, de que interrompe o tempo inteiro Aí você e... dá essa explicação sobre Fabiano e sobre... Não, o Fabiano, ele tá com problema de saúde Está é, de molho esses dias, aí todo dia ele acha que vai melhorar, chega no horário e não estou em condições. Mas acho que a gente vai estar tá com ele sim já a partir de segunda-feira. A gente deu uma pesquisada, viu que o, meu, o horário melhor não é esse. Então a partir de segunda, nessas mesmas plataformas se tem acompanhadas, redes sociais de Fabiano, no Fonto 83, no leia adriana é, adrianabezerra.com.br. Fonte 83, né? 83, já disse. A gente vai estar tá de volta, só que em novo horário. A gente vai anunciar de, a, a, amanhã até segunda-feira a gente vai estar tá anunciando exatamente que horário é esse, bem ajustadinho para a gente ter é, chegar mais a mais gente, né? No Isso. horário que ninguém esteja em trânsito, um horário mais adequado para você estar tá diante do computador, do celular, parar um pouquinho e dar atenção para a gente, tá? Então é isso. O eu último de, pelo, pelo, de 17h30, o último é, meia hora de final do dia, se encerra aqui, professor. Vamos ver se a partir da próxima semana a gente faz, da, mantém esse ritmo no, to, no outro horário. Exatamente. Então até segunda, se Deus quiser. Muito obrigada por estar aqui conosco. Até já.